Fala galera, bem-vindo ao canal da DF Casa Imóveis, hoje eu tô aqui no Parque do Carmo e eu tô aqui justamente porque eu vou mostrar um condomínio que fica a 3 minutos daqui é um apartamento com dois dormitórios, sala, dois ambientes e nesse condomínio ele existe vaga de garagem, churrasqueira, quadra poliesportiva é um lazer completo, já pensou morar aqui pertinho? show de bola né? vem comigo que eu vou mostrar para vocês Eu